Ó oh, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estar aí hoje na nossa lição desse e para você que está aí a primeira vez participando do nosso canal, muito obrigado pela sua presença, por estar aí recebendo essas informações que farão a diferença com certeza na sua vida. Meus amados, se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu convido você a inscrever-se em nosso canal para receber as notificações todas as vezes que lançarmos materiais novos. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel em teologia, médium em teologia, treinamentos de evangelismo, liderança e outros cursos. Deus os abençoe, vamos aqui na lição 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. Nosso texto áureo está em Marcos 11, versículo 10, que diz bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor osana nas alturas. A verdade aplicada diz como nosso Senhor Jesus Cristo precisamos estar alertas para não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa Vida. E nós temos três objetivos. Primeiro, destacar que a casa do Senhor é lugar de oração. Segundo, ressaltar o zelo que o servo tinha pela casa do Senhor. E terceiro, mostrar que o servo é Rei e o Messias. Nosso texto de referência em Marcos 11, versículos 1, 2, 4 ao 7. Você dá um, um pause no vídeo, se quiser ler na tela, ou se não, lê na sua Bíblia, que eu já vou para o nosso comentário aqui na introdução. Diz assim: veremos nesta lição que Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que eu esperava, não deixou de ir a Jerusalém. E lá, chegando, continuou a proclamar sua mensagem, de instrução, instrução, conforto, alerta e juízo, mesmo estando nesses últimos dias antes da crucificação. Eu acho muito interessante isto, que Jesus mesmo sabendo, tá? É isso interessante por quê? Tá? Porque ele sabe que vai sofrer, mas isso não é uma barreira, isso não é um problema, é um desafio? É sim, é algo desafiador ir ao lugar sabendo que vai sofrer, mas aqui tem um ponto que é, cada pessoa deve escolher viver uma vida vivendo sua missão ou simplesmente viver uma vida sem viver a sua missão. Por quê? Porque vale mais a pena morrer fazendo a missão do que viver sem viver essa missão. E Jesus escolhe viver a missão, mesmo que isso leve ele à morte. Então, ele abre mão da sua vida, tá? não tem por preciosa a sua vida, contanto que cumpra a Missão, amém. Muito bem, aqui 1.1 o evento, um evento que entraria para a história. Depois, três subtítulos: a entrada do servo em Jerusalém se aproxima. O servo planejou a sua entrada em Jerusalém e um momento especial para uma pessoa especial. A entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém. É uma das poucas narrativas da vida dele que aparece em todos os quatro relatos dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A par desta informação, entendemos que este momento do Senhor sendo narrado nos quatro evangelhos foi um evento expressivo, não só para o povo da época do nosso senhor, todavia para os cristãos ao longo dos anos. Então, nós vamos aqui, nessa primeira parte, entender essa questão, tá? É, detalhes desse momento que Jesus está entrando em Jerusalém. A entrada do servo em Jerusalém se aproxima. De acordo com Marcos, quando o servo de Deus se aproximou de Jerusalém, de Betfagé a de Betânia, e de Betânia, né? Junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou dois dos seus discípulos até uma aldeia que estava em frente a eles e disse que ao entrarem na cidade encontrariam preso um jumentinho ao qual não havia sido montado por ninguém. Então aqui nós vemos, né? É a princípio, tá? Nesse 1.1, né? Nós percebemos da tá, que Jesus, tá? ele está já direcionando-se né? para a aldeia, tá? está diante de, da frente deles, diz. Aí nós temos o texto de Marcos 11, versículos 2 e 4. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no texto, nos versículos 3, depois dos 5 e 6. Diz assim, ó. e se alguém, Jesus falando, né? se alguém vos disser por que fazeis isso, ou seja, pegar o jumentinho, né? Dizem-lhe que o senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E alguns dos que estavam ali lhe disseram, né? Quando estão desprendendo o jumentinho, as pessoas dissem, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram lhes como Jesus lhes tinha mandado e os deixaram. Isso. Esse texto eu achei muito interessante, porque quando Jesus envia seus dois discípulos, ele sabe que eles vão ter algum momento, que eles vão ter que ter, vou dizer assim, algum desafio para eles trazer ou fazer aquilo que Jesus lhes mandou fazer. Diz, olha, vocês vão chegar lá, se alguém é, falar com vocês, né? É, por que fazeis isso? Né? Claro, é né, bem lógico, né? E como você hoje, por exemplo, vou dar uma comparação bem raça aqui para você. Simples, raça não, simples, tá? Que se você estivesse em frente a um mercado ou uma padaria, tá? E tem várias bicicletas lá, né, colocadas, alguém vem e começa né, a tirar uma das bicicletas, tá? É pegar uma das bicicletas e você olha e diz, ei, peraí, tá fazendo o quê? Né? É bem lógico isso, tá? E Jesus anteviu isso e lhes disse para responder de uma forma interessante, disse-lhes o senhor, aliás, dizei-lhe, né? Vocês vão responder, o senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. Então, ele chega lá, no local, e estavam tirando né, o jumentinho, desamarrando o jumentinho de lá, e as pessoas reclamam. Que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram lhes como Jesus lhes tinha mandado. Eu quero que você pegue bem isso. Eles falam o que Jesus fala, como lhes tinha mandado, tá? É, não acrescenta nada, tá? não diminui nada, mas como Jesus lhes tinha mandado, o Senhor precisa disso. ponto. E aí, os deixaram ir, tá? Eu acho importantíssimo isto, porque na nossa vida nós aprendemos com pequenos detalhes. Como nós temos autoridade em Cristo Jesus? A autoridade está na palavra dele, no que ele disse, tá? Seja para nos desamarrar o um jumentinho, seja para desamarrar uma vida cativada, cativada pelo pecado, por Satanás, não importa, não estou dizendo assim que jumentinho significa isso, eu estou dizendo para você Falar aquilo que Jesus fala e ter os resultados que essa palavra produz. Isso. Entende meu ponto? É importantíssimo isso. O céu planejou a sua entrada em Jerusalém. O Senhor Jesus tinha plena consciência de que estava na terra para cumprir um plano divino, preparado desde a eternidade. Ele bem sabia que tinha chegado o tempo de entrar em Jerusalém para ser entregue nas mãos dos homens. 1 Pedro 1, 20, disse que foi conhecido, Jesus, seu Cordeiro, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Isso é fantástico, porque Deus nunca é pego de surpresa. Jesus antes da fundação do mundo, tá? Em acordo com o Pai, né? Com o Espírito Santo, a trindade, os três são um, só Deus. Quando um pensa, o outro pensa ao mesmo tempo, né? Eles têm uma ciência plena, tá? Então, os três, tá? Eles, cada um no seu papel, né? Eles já tem um plano, o pai faz um plano, o filho está consciente desse plano e agora vai ser executado esse plano com a força do Espírito Santo. Eu, quando eu falo de um plano, tá, eu quero dizer justamente que Deus é um ser planejador. Aí ele não faz simplesmente, ah, eu vou ver o que que vou fazer, vamos ver o que que dá. Não. Tá? Ele planeja. Eu gosto de uma frase que disse, se você falha no planejar, você está planejando falhar. Olha que frase, anota para você, tá? Se você falha no planejar, você está planejando falhar. Anota e deixa seu like no vídeo, aproveita também, deixa seu like, compartilha com mais irmãos, amém? importantíssimo nossa vida, tá? nosso dia a dia estar planejado para a glória de Deus Pai. Um momento especial para uma pessoa especial. Importante a informação no Evangelho de Mateus 21.4, de que a entrada de Jesus em Jerusalém, assentado em um jumentinho, era para se cumprir a profecia de Zacarias 9.9. Alegra-te muito, filha de Sião, é surta, filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti junto e salvador, pobre e montado sobre o um jumento, sobre o asninho, filho da jumenta. É disse meu senhor: agora eu acrescentei esse texto de Jeremias 12, disse meu senhor, viste bem? porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Meus amados, quando Mateus, no caso, ele faz ênfase de citar Zacarias, tá? ele nos está mostrando né, que Deus, tá? ele cumpre cada detalhe da sua palavra. Está escrito, alegra-te, filha de Sião, né? É o teu rei aí que vem né? montado no jumentinho. Jeremias, Deus disse a Jeremias, né? Disse, meu senhor, viste bem. O que que ele viu, né? Uma abóbora, né? Uma abóboreira, né? É, aí ele disse assim, viste o quê? É, ah, eu velo, viste bem, aliás, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você vai ver esse texto, tá? eu não coloquei o texto, mas veja lá, Jeremias um, versículo 11 né? É, Por que que ele está ah, falando desse, dessa forma, tá? Porque essa planta, tá? Que está reverdecendo, tá? Ela é a primeira de todas as outras lá em Jerusalém, tá? A nascer ou renascer pós o período do outono e inverno. É ela a primeira a anunciar que está chegando uma nova temporada, uma nova época. Jesus, o Deus e é a Jeremias falando, está dizendo, olha, perceba, tão certo quanto a primavera vai chegar, Nada pode impedir que a primavera chegue. Assim também é a minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui no verão, mas tenho certeza que vai chegar o outono, vai chegar a prima... o inverno, aliás, é o outono, depois vai chegar cada período do seu tempo. Deus está dizendo, eu velo sobre a minha palavra. Palavra É mais fácil não ter primavera, não ter o um inverno, não ter o um outono do que Deus falhar. É chegado o grande momento. O servo entra na cidade santa uma tarde que entraria para a história e as missões de uma figueira infrutífera. É chegado o grande momento. Marcos relata que após os dois discípulos Prepararem o mentinho para a montaria e lançarem sobre o animal os seus vestidos, o cérebro assentou-se sobre ele e, na companhia dos doze discípulos, iniciou a caminhada em direção à Cidade Santa. Vamos ver aqui? Assistimos que o cérebro ingressa em Jerusalém de maneira modesta. Ele não chegou montado num cavalo branco ou escoltado por diligências reais. Jesus entrou montado em um jumentinho, como podemos ver em Marcos. Você lembra da profecia de Zacarias? Disse que pareceria pobre, né? Pobre montado num jumentinho, tá? É porque o jumentinho é o animal mais simples, né? É igual eu fiz a comparação a bicicleta ou uma moto simples, tá? É um, um elemento de movimentação, né? De locomoção simples, tá? Contudo, sua entrada humilde seduziu a atenção da multidão que veio a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Olha só, em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7, você vai ver lá, você vai ler, tá? Lá está escrito tá? que quando você pegava... né? É... Para fim sagrado, um animal deveria ser um animal que nunca foi utilizado. Você lembra do nosso texto, é, Marcos 11:10, 10? Né? O texto tá? você lembra que diz assim, bendito os, é, o reino do nosso Deus. Pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana! Né? Então, o povo estava já esperando o momento do reino. Tá? E esse animal, tá? esse jumentinho, deveria ser o um animal que ninguém tinha montado, né? conforme o texto, versículo 12, aliás, né? de Marcos 11, eu li o tá? Você vai ver Marcos, capítulo 11, versículo 12. Jesus observa que não foi montado por ninguém esse animal, tá? Porque quando era um animal usado para fins sagrados, como em 1 Samuel 6 e 7, onde está carregando a Arca da Aliança, o texto faz ênfase e, aliás, isso está conforme a lei, eu não coloquei aqui o texto da lei, tá? mas a lei disse que o animal não deveria ser colocado nunca, o jugo sobre esse animal, não deveria ser utilizado antes para nada, quando é um animal para fins sagrados. Então, a entrada de Jesus é algo sagrado, a presença de Jesus é o profético, tá? e por isso Jesus faz essa menção uma tarde que entraria para a história. Ao entrar aclamando em Jerusalém e ser reverenciado pelo povo, Jesus adentrou o templo e podemos observar que somente o evangelista Marcos descreve que que acontecendo ocorrera ao entardecer, É né? O acontecimento ocorrera ao entardecer. Jesus entrou em Jerusalém no templo e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Agora, é interessante isso, agora sim que o versículo 10, tá? eu adiantei anteriormente, né? no versículo 10, né? que eu quero ressaltar aqui, essa postura da multidão, né? quando diz, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Osana, nas alturas, né? Então, o povo está tudo eufórico, tudo feliz, agora Jesus vai proclamar o reino, agora Jesus vai tomar as redes do governo. É interessante que o comentarista Benson, né? Ele enfatiza isso, a multidão aguardava que ele tomasse as redes do governo e faz é, contexto justamente com Marcos 11 10. o povo está eufórico, mas, Jesus faz o quê? Desce do jumentinho e, ó, tchau. Sai para a metade, sai da cidade. Imagina como ficou a cara desse povo. tá? Sabe aquele eufórico, eufórico, mas aí vai embora. E, e aí? Né? Pois é, muita gente, igual nós falamos semana passada, igual a Judas, muitos ficaram desiludidos, decepcionados com Jesus. Agora, parêntese, tá? nunca ninguém nos decepciona, são as nossas expectativas que nos decepcionam. Jesus não tinha falado que ia ser tomar o reino, mas a multidão, né? eles criaram na sua cabecinha, né? é isso que vai acontecer, eles criaram uma expectativa. Quando nós criamos expectativas a respeito dos outros, nós podemos ser decepcionados. Não porque as pessoas são más, tá? Porque é nossa essa expectativa. Jesus não prometeu nada, tá? Então, Jesus desce do jumentinho tchau, vai embora, ok? Bom, as lições de uma figueira infrutífera. No Evangelho de Marcos encontramos a narrativa de que saindo de Betânia, Jesus teve fome, de longe avistou uma figueira que tinha folhas e se dirigiu a até ela para ver se acharia algum fruto. Segundo Marcos, achou somente folhas, porque não era tempo de figos. Diante do impasse e ao compreender que não havia nela frutos, o servo proferiu um juízo. Esse texto nós já falamos uma parte do comentário em nossas lições anteriores, mas o que eu quero destacar aqui que não era tempo. O texto diz que não era tempo. Agora, fora do tempo, as pessoas, ou melhor, a figueira, né, gerou folhas, fora do tempo. E como nos explicamos em outras lições, primeiro vem os figos, depois a folha. Então, quem vê as folhas, pressupõe que tem um figo. Por isso, Jesus foi lá, mas, aqui o ponto é a aparência versus o conteúdo. Então, é, não era tempo. Né? Por que demonstrar a aparência como se fosse se não é? Tá? Isso gera desilusões. Né? Porque está mostrando aqui é claro né? que está mostrando uma aparência. Aqui claramente, né, é, essa figueira, tá, mostra que tem figos, porque tem folhas, se pressupõe, porque primeiro nasce a fruto, depois as folhas. Mas essa aparência sem, conto, sem conteúdo, aí gerou uma frustração literal em Jesus, tá, porque aquela a Figueira está prometendo. Aqui é uma promessa que tem frutos, porque a folha indica isso. Então, a nossa pergunta, a minha pergunta é, eu estou gerando frustração ou admiração em Jesus? Eu estou mostrando a aparência ou conteúdo, fruto a Jesus? Que possamos pensar um pouquinho... Tá? que nós possamos nos colocar no lugar dessa figueira. Estamos fazendo algo fora do tempo. Tá? Tudo tem um tempo determinado. Né? E, e não vamos querer aparentar ser quem não somos. Vamos aceitar o que somos e trabalhar para melhorar o que somos. Ok? O zelo do cérebro pelo templo, Jesus expulso mercadores do templo, cuidado pela casa do pai, um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. É, pelo que podemos ver nas santas escrituras, para o povo judeu, o templo sagrado situado na santa cidade possuía uma grande estima, pois representava a presença permanente de Deus, que neste ambiente santo tudo deveria ser realizado com zelo e respeito como lugar de oração, ensino da palavra e entrega a Deus. Mas o que estava acontecendo? Jesus entra e lá no pátio, tá? que era considerado parte do templo também, né? tem vendedores. Né? Jesus começa a fugir então, os que vendiam e compravam no templo e tal postura Permite dizer que ele não se agradou de nada que estava vendo naquele ambiente. Podemos dizer que o servo de Deus os os negociantes do templo porque estavam roubando os que vinham a Jerusalém para adorar a Deus com sinceridade de coração. Jesus disse, vós atendes feito covil de ladrões. Ou seja, vocês estão roubando do povo, vocês estão se aproveitando da simplicidade da fé do povo. Tá? É isso que Jesus está condenando. Não está condenando o fato de ter as mercadorias em si, mas se eles se aproveitarem da simplicidade do povo. O povo precisa de animais para sacrificar ao Senhor, mas esse povo veio de longe, mais ou menos assim, eu moro em São Paulo. Imagina, tá? Se é, fosse aqui em Jerusalém e você mora lá na Bahia, né? trazer teu novilho para aqui para São Paulo, né? é não dá é impossível, tá? Claro que é possível, né? Você vindo a pé vai demorar meses, né? Mas é melhor então vender o animal, traz o dinheiro e troca aqui, né? É, compra aqui o animal. Então em Jerusalém acontecia a mesma coisa, muitas pessoas vinham de outros lugares. Mas no momento de comprar esse animal puro, aí essa turma de sacerdotes, da família do sumo sacerdote, tá? eles vendiam o animal ao preço que eles queriam, roubando assim o povo. Por isso Jesus chama eles covil de ladrões. Cuidado pela casa do pai, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Eu usei o novo, o expositor do Novo Testamento Grego, que disse, tá quando disse assim, não levasse nenhum vaso pelo templo, que eles tinham uma entrada, né que fazia conexão de duas ruas, o pátio do templo, tá e muita gente usava como atalho. Então, no templo, os líderes religiosos se achavam superiores e queriam guiar as demais pessoas, entretanto, ao serem advertidos, pelo filho de Deus por suas condutas esses líderes começaram a procurar uma ocasião para matá-lo todavia o temiam porque o povo admirava os seus ensinamentos e seu poder veja é, esse texto de Marcos 1116 16 é importante porque tá como eles usam as pessoas usam como um atalho de um ponto da rua para outro ponto tá esse local é movimentado e aí é um local estratégico para vender coisas. E Jesus não aceita isso. Diz assim: espera aí, isso aqui é um lugar santo. Estão tá? fazendo o quê? Estão fazendo que isso aqui é um ponto é, de comércio estratégico? Então pode. E não, não podia. Tá? O pátio é considerado parte do templo, então é santo. Então nesse contexto Jesus disse que não consentia que ninguém levasse um vaso pelo templo. Em alguma versão você vai é, ler um cesto, né? porque as pessoas levavam as suas compras, suas mercadorias, fazendo da casa do Senhor como se fosse um atalho, ok? Três um lugar que deveria ser de intimidade com Deus profeta messiânico Isaías havia profetizado que a casa de Deus deveria ser conhecida como casa de oração. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha só, então, o profeta já diz, a minha casa, gente, é um lugar de comunhão comigo, é um lugar de prazer comigo, um momento que vocês devem desfrutar a minha presença com mais intimidade, porque a minha casa é para isso. Mas o povo, né? Esses sacerdotes, estavam fazendo da casa do Senhor, não um lugar de comunhão com Deus, mas um lugar de obter lucros elevadíssimos, além do que é justo, aproveitando-se da fé do povo. Tá? É isso que Jesus disse, vocês mudaram o objetivo. Qual o objetivo da minha casa, de oração? Vocês? Qual o objetivo que vocês têm da minha casa? É um lugar de negócio, de lucros exacerbados? Jesus reconhece que o povo precisa desses elementos, mas está condenando o juro exacerbado, os lucros fora do normal, ok? Então, meus amados irmãos, Deus vos abençoe. Nós destacamos que a casa do senhor é lugar de oração, ressaltamos o zero que o servo tinha pela casa do senhor e mostramos que o servo é rei e o Messias. Deus vos abençoe, eu desejo que vocês tenham uma boa escola dominical, bons estudos. Ah, sim, se você quiser, tá? Esses slides, manda uma mensagem com teu nome, ok? Tua cidade e o estado de onde você está falando, né? E por favor, né, se mandar uma mensagem no WhatsApp, né, que tenha a imagem do status, tá? Que quando não tem imagem, né, eu não gosto de estar atendendo, ok? Deus te abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus, abraço.